E aí, pessoal, tudo bom? Alexandre Nogueira mais uma vez com vocês. Esse vídeo de novo saindo num dia que não sai vídeo pra gente falar um pouquinho da greve dos Correios que começaram hoje, tá? Um vídeo que interessa a comprador e vendedor. Inicialmente, pelo que o Correio tá falando, não vai mudar nada. Eles deram início já ao plano de continuidade de negócio. Eu vou deixar o folder, o flyerzinho que eles mandaram por e-mail e por pdf para vocês aqui embaixo, quem não leu eu quiser ler, mas é basicamente isso, tá? Os sindicatos estão entraram em greve de novo por causa uma questão de convênio médico que está sendo resolvido já até num, num tribunal lá superior, mas é, a, até então os Correios informaram que não vão prejudicar, vão, não vão ser prejudicadas as postagens e movimentos e nem as entregas por causa disso, tá? A gente não consegue saber se vai prejudicar ou não, é sempre uma incógnita, tá? É, com relação a postagens, ah, eu tenho mercado livre, eu tenho prazo, eu não tenho. Eu posto numa agência franqueada, que é aquela agência que não é do governo, é uma franquia que atende. É, eles não pararam e não vão parar, porque toda agência franqueada vive de comissão. Então, para eles, quando o Correio fala, vamos parar todo mundo, eles não compensa que eles parem. Tá? Então, dar entrada no código, tudo isso vai acontecer normalmente. É... Então, é questão da gente aguardar o que vai resolver. Que todo ano a gente sofre com o mesmo motivo, pelo menos umas duas vezes por ano com relação ao Correio, sofre, infelizmente. Tá? É um direito garantido na Constituição, então o pessoal vai lá e faz greve, é, por ser si, a maioria dos, dos funcionários são públicos, os que param, então nem sei como é que funciona esse processo, mas é muito complicado para a gente aí, balizado pelos sindicatos, né, os sindicatos estão cada vez mais tentando arrumar motivos para que as pessoas continuem dentro dos sindicatos depois da aprovação é, da, da, da nova legislação trabalhista. Mas o motivo, é, é, motivo sendo honesto ou não sendo honesto, eu não estou aqui para julgar, eu acredito que também são direitos que as pessoas precisam, são importantes, mas eu tô aqui só para dar um parecer. Até então não muda nada, os postagens saíram ano mais hoje. Vamos ver se isso demorar para se resolver, se não vai começar a embarrigar coisa aí prejudicando o nosso fluxo, tá bom? Então compradores, tenham um pouquinho mais de paciência e aos vendedores fiquem espertos aí também, tá? Mas os compradores, por favor, não é uma coisa nossa e não é bacana uma coisa que muitos compradores fazem de ficar indo pedir o dinheiro do frete de volta, que infelizmente o correio não devolve dinheiro de frete nenhum por atraso, viu gente? Eles devolvem um percentualzinho muito, muito pequeno e que cada vez eles estão reduzindo mais a tendência que isso desapareça. Então, quando você faz isso, você não está prejudicando ninguém mais do que o lojista, tá? Que também é um pai de família, também tem pessoas que vivem daquele negócio que você está comprando. Tá certo? Beleza? Grande abraço para vocês e até mais!